Prender esse capacete aqui, pronto. Ah, porra, mochila aberta. Hum. Pois é, galerinha. Vamos pra casa agora. Depois de um passeiozinho no shopping. E rever. Velhas pessoas, tá gravando? Tá gravando. Que pessoas? pessoa é em para bengala toda enferrujada Por favor seu cartão de estacionamento agradecemos de nada então a pessoa foi com aí namorada Fiz uma certa chantagem emocional pra me ver hoje, e aí, como a gente que é homem tem coração mole, a acaba cedendo. É isso mesmo, fez mal não, é divertido rever, conversar de boa. Sem preocupações. Ah, parabéns vocês que gostam de manter relacionamentos. Que conseguem manter. Que não é meu caso. Tá boa! E tem pra mim que o multiplayer não me convém Deixa eu lembrar desse buraco que tem aqui, né? A cratera da porra Ah, 65 Não, 70 Sério? você, viu? isso aí. Agora, a missão A gente tinha discutido Acho que tem uma semana e meia atrás E ela tinha marcado pra gente no cinema Primeiro que eu não gosto de cinema, né? Ela me aconteceu aí no cinema Então tá, vamos Só que aí no dia A gente tinha combinado De vida. Na verdade, na verdade, a gente só fez combinar marcar o dia mesmo, não marcou local, nem horário de sessão, nem nada. Eu esperava que no dia, pelo menos, ela desse sinal de vida e a gente acertasse tudo por inteiro. Mas não. Ela ficou é ocupada lá com o serviço dela, ela dá aula de milagre. E aí, não vou de ir. Só que faltou o compromisso dela de ao menos me avisar, né? Como no dia tava chovendo, não me importei. Eu dei um tempo no trabalho esperando ela. Não, um eu sabia que ela não ia ligar, mas. Por... Pra ficar de consciência tranquila, eu esperei para não ficar depois aquele sentimento Poxa, será que dava para esperar mais um pouquinho? Eu esperei Como eu, eu gosto de sempre andar certo não gosto de dar motivo para falar mal de mim Ou eu estava errado Então eu esperei E qualquer coisa não, ali eu cheguei a me arrepender tudo, <risos> porque eu me arrepiei, porque poderia ter sido eu, mas tudo bem graças a Deus, então, esperei, esperei, esperei, ela não apareceu, claro né, tipo, a gente vai no lugar e ninguém saiu do lugar, mas ela não deu feedback, depois ela aparecer, pedindo desculpa, querendo remarcar e tudo mais. Eu, não, não vai remarcar. A não vai remarcar porque você não tem responsabilidade para honrar seus compromissos. Você agendou, você não cumpriu. Logo, não confio em você. Eu fui mais ou menos nessa pegada aí. Eu, eu, eu ainda fui um pouquinho mais ríspido do que eu estou falando para vocês aqui. É foda. Eu... eu sou muito certinho para as coisas. E eu não gosto, principalmente, de, de, de... as pessoas falarem. Eu não... não gosto. Se você não consegue cumprir, não se comprometa. Até os colegas quando marcam, Pau, passeio pra tal lugar, vamos, assim, Que hora vamos sair? Ah, a gente vai sair tá horas, velho, pra mim não dá. Não dá porque vocês vão sair muito cedo E eu acordo um pouco mais tarde. Pronto. E os caras nem insistem, não, por favor, isso aqui é assim. Acorde cedo não, eu não vou acordar cedo. Então, se algo que não está ao meu alcance, Não vou. Acordar cedo é um exemplo bem, bem fútil, né? que, pô, se eu quiser acordar cedo, acorda mais cedo. Botou o alarme e pronto. Ah, vocês entenderam a ideia. Então, fiquei chateado, porque ela não, não cumpriu. Ah, tentou remarcar e aí eu pisei. Aí eu pisei no pescoço, né? Opa, opa, volta. Sei que nisso. Aí ah, ela sumiu, umas, sei lá, duas ou três semanas. E aí ontem ela me apareceu no que É com uma conversa de moleque. Conversa pra estressar homem que é foda, velho. Falei que não fazia questão de encontrar com ela pessoalmente, que a gente poderia muito bem só se falar online mesmo, como a gente já vinha se falando há uns quatro anos pra cá. Não fazia diferença isso, sei lá, tô colocando. não vou atender não. Mas aí, porra, quem será? Porra, parar aqui é foda! A disparar. Então a gente vinha conversando somente. só pela internet, só no GTAL mesmo. Aí depois que ela deu esse furo comigo, aí pronto, aí que é. Eu... Larguei logo, ó, não faço questão de te encontrar. E ele começou online mesmo e já tá mais do que o suficiente. Ela aí fechou a cara, queria tirar pergunta se era isso mesmo que eu queria aquela se fosse a minha vontade ela nunca mais ia, ia dirigir a palavra bebê bebê só acho que ela não pegou em um nenhum... em um bom dia e aí ó tá certo vamos resolver da melhor maneira possível Pedi desculpa a ela por tudo que eu devia agir Diz que aquilo não ia ocorrer mais E marquei logo pra gente se ver no dia seguinte No caso hoje Bom, melhor que isso, impossível, né? Bom, a gente marcou então hoje A gente se encontrou, se viu A levei lá na A gente lá na Livraria Cultura, a gente chocolate a gente Depois do Midstop, a gente põe pastel A gente programinha bem lá, a gente bastante, tem muita risada Apesar disso, a gente tem um ótimo relacionamento, a gente tá tudo bem A gente começou a conversar, a gente Passa horas passando, dá trabalho pra, pra um dar a outro. E é isso aí. Apesar de tudo que agora eu garanti minha tranquilidade, que talvez faça quatro anos. trabalho. Será que eu pegar no corredor sem a mão? Uh, será? Não, não dá, não. Tá pensando que é fácil ter namorada, meu filho? É, até um certo momento. Tem uma gente arranja, porque tá saindo do pé dar trabalho belcado, viu? Opa. Bom, Vocês são emoção, não é? Love songs. Acabou. o motivo que a gente tem ido hoje lá no shopping e uma velha amiga antiga parceira namorei dois anos com essa criatura dois anos e engraçado que os meus relacionamentos ele parece que tem prazo de validade e é, é, é. Vai baixando cada vez mais. Eu já até fiz um cálculo, porque. A minha primeira namorada durou. Acho que foi dois anos. E acho que duas semanas. Aí depois veio essa. Levou mais dois anos. um pouquinho. Aí depois dessa a outra em cinco meses. Demora de cinco meses, foi o que levou só um mês. Então, hora. De dois anos caiu para cinco meses. De cinco meses caiu para um. Então, a próxima namorada que eu tiver vai levar semanas. Talvez. Duas semanas, três semanas E depois Vai levar dias Um dia, dois dias <risos> Será? Eu não sei O importante é que eu não me preocupe com isso dedico Não me faz mal, numa voa. não É retado. É pra ele, na pobre que onda. Hum, para na brincadeira. Ó. Bom, galera, é isso aí, vamos encerrar esse vídeo veloso de hoje e até a próxima boa noite pra vocês fiquem com Deus tchau, tchau